E aí, gente profunda, você pode perceber, já que eu estou aqui com umas plantinhas amigas, e esse é o coentro, que tem pessoas que amam coentro, eu sou uma delas, o Alexandre, que está aqui comigo nas câmeras também, já falei com ele, ele disse que ama coentro, e tem pessoas que detestam coentro, que não podem nem chegar perto. Então, ele é uma planta assim, que divide polaridades, né? mas ele tem um poder oculto, que mesmo que você não simpatize muito com o cheiro dele, né, com o aroma, eu tenho certeza que você vai amar saber. Então fica aí comigo que eu já vou te mostrar o grande poder que mora, né, que reside aqui dentro do coentro. Solta a vinheta, pessoal! Essa querida plantinha chamada coentro, ela é nativa da região do Mediterrâneo e é usada desde a época dos egípcios como planta medicinal e também era utilizada para embalsamar os corpos. Olha só o coentro fazendo história aí pela humanidade. Na culinária, ele é muito utilizado como tempero. Eu já vi o coentro sendo usado em moqueca, eu já vi sendo usado em ceviche, em várias receitas assim eu já vi o coentro sendo usado principalmente na região aqui da América Latina, né, Peru, Chile, ele é muito usado nas receitas com peixes, e nesses países de língua espanhola eles chamam de cilantro, né, que é o nome que dão para ele. E coentro é muito fácil de ser cultivado, porque ele se adapta bem ao clima brasileiro, então se você quiser ter ele na sua hortinha, é fácil de plantar e ele é um tempero muito cheiroso. Há quem não goste do cheiro dele, mas eu acho uma injustiça, porque ele é uma planta deliciosa, né? Eu fazendo aqui propaganda do coentro. E então aqui, né, nafto energético, o nome científico dele é Coriandrum sativum. E o coentro, ele tem caráter energético puro. As plantas puras são a que atuam puramente nos chakras. No caso do coentro, ele atua aqui no nosso sexto chakra, no terceiro olho né, da visão, que fica entre as sobrancelhas. Ele atua aqui nessa região e ajuda a expandir o campo mental, ajuda a gente a enxergar aquilo que a gente não está vendo. tá? Então, o que, que ele faz? De acordo aqui com a pesquisa que a gente fez da fitoenergética, o que, que o coentro pode fazer por nós? Porque a maioria de nós, né, a gente, passa pelas plantas, passa pelos temperos por aí e acha que é só um temperinho. A gente diz, ah, manjericão, manjericão é bom para colocar na salada, na pizza de marguerita. Ah, o manjericão, uh, manjericão é bom para colocar no feijão. Ah, o louro é bom para temperar tal coisa. Então, a gente tem essa mania de enxergar a planta só de uma forma fitoterápica. Ou seja, a forma física dela, como que ela pode me ajudar com o princípio ativo químico dela. Normalmente é assim que a gente enxerga a planta. Só que a gente precisa estar atento, porque toda planta tem um poder oculto. Ela tem uma força interna capaz de nos ajudar na recuperação da energia que a gente perde todo dia. Então todo dia a gente perde energia quando discute com alguém, quando está ressentido com alguém, quando tem um desafio, né? quando acontece ah, um problema no trabalho, um problema no trânsito, um problema em casa. Então todas essas situações elas vão devorando a nossa energia. A gente acaba perdendo muita energia nessa, em cada uma dessas situações. E aí o coentro, assim como as outras plantas, ele tem uma área de atuação específica. Como ele atua aqui? Nessa região, ele tem condição de repor a energia que a gente perde, né? principalmente a energia mental. Então, o que, que o coentro pode fazer por nós? Ele gera tranquilidade para compreender as inferioridades alheias com compaixão e sem se abalar emocionalmente. Nossa, o mundo está precisando disso. O mundo precisa de mais coentro, porque quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, entender as inferioridades do outro, o que está que se passando com ele, Fica mais fácil de resolver as, a, as incompatibilidades que nós temos com as outras pessoas. Fica mais fácil de aceitar os defeitos dos outros. Até porque nós também temos, né? E a gente gostaria que as outras pessoas nos compreendessem. Então, o coentro ele traz essa energia de aceitação das inferioridades alheias e de aprender a lidar né, com os defeitos dos outros. Com harmonia, com compaixão, com sabedoria. Mas por mais coentro no nosso mundo, né, gente? Ele traz a capacidade de pensar na evolução espiritual. O coentro nos ajuda a refletir, a pensar sobre como que a gente pode evoluir mais. Ele torna a pessoa mais amena, mais elegante, mais educada, mais gentil. Entende? Ele torna a pessoa mais tranquila. Então, para quem é muito estressado, para quem chega a ser grosso com as pessoas, né, aquela pessoa que dá patada nos outros... O coentro ajuda a manter essa calma, essa tranquilidade, para a pessoa ter mais educação mesmo. É, tem pessoas que são meio ogras, né? Eu já fui muito assim, hoje eu tento ser um pouco mais elegante, assim, mas eu sou meio ogrinha, então, coentro, valeu, obrigada, gratidão aí por ter me ajudado. Ajuda a combater o excesso de vaidade, o ego e a futilidade. Então, o excesso de vaidade é uma coisa ruim, porque daí chega um ponto que a pessoa começa a viver só para a vaidade dela só para suprir a própria vaidade. Então o coentro ajuda a combater né, esse excesso de ego, de vaidade, de futilidade. Ele ajuda a reduzir o ímpeto, né? então a impulsividade, aquela pessoa que mete os pés pelas mãos, que fala antes de pensar, o coentro ajuda a reduzir esse ímpeto. Ele traz capacidade para ponderar, então eu acho que... De tudo que a gente viu aqui, ele deixa a pessoa mais tranquila e calma, serena, para tomar a decisão certa. Também reduz comportamentos compulsivos e obsessivos que envolvem a sexualidade. Então, para quem tem problema de ser hipersexual, né? aquelas pessoas que têm problema com hipersexualidade, o coentro ajuda a dar uma baixada nessa energia, né? ajuda a trazer equilíbrio para essas questões sexuais, ok? Como que você pode usar o coentro? Você pode usar temperando a sua comida, né? e ele vai transferir essa energia para você, vai deixar você mais tranquilo, mais calmo, mais ponderado, a saber entender os outros, né? a compreender as situações mais como aprendizado do que realmente ficar envolvido pela dor da situação. Então, o coentro faz isso. Você pode colocar na salada, você pode temperar a comida, ou então, você pode usar semente de coentro, que também tem para vender e tem a mesma fitoenergia do coentro fresco. A semente, assim, para temperar alimentos, ela é um pouco mais forte, tá? Então, o ideal é consumir as folhinhas frescas, se você quiser temperar. E na, com a semente, você pode fazer um sachezinho e deixar no seu bolso para ancorar esse tipo de energia, essas qualidades na sua personalidade, ok? Bom... Deixo o meu beijo aqui com você, se inscreve aqui no canal, acompanhe os conteúdos da fitoenergética, procura se inteirar sobre a fitoenergética e conhecer que ela pode operar verdadeiros milagres na sua vida, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.